José Renato é professor associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria desde 2009. Bacharel em Relações Internacionais pela PUC, São Paulo. Possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela mesma instituição. Graduação em andamento no curso de História na Universidade Luterana do Brasil. Foi coordenador do curso de Relações Internacionais de 2012 a 2018, na Universidade Federal de Santa Maria. É pesquisador do Núcleo de Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo, líder do Grupo de Teoria, Arte e Política, líder do Grupo de Estudos Oswaldo Aranha, colunista digital do Diário de Santa Maria, participante do programa Sala de Debate da TV Diário. Seja muito bem-vindo, José Renato. Muito obrigado. Professor José Renato, nosso, o, a nossa pergunta inicial do programa, toda terça-feira, é o que dá o título ao programa. O que que te move? <risos> que interessante. É uma pergunta inquisitiva, é uma pergunta que move, né? Uh, uh, uh e gera vários insights. Eu acho que o que me move, como ser humano, como profissional da educação, como educador, é, é pensar o que, que eu posso deixar de existência, da minha existência para a posteridade. É, esse aspecto eu acho que é importante, quando você me faz essa pergunta, o que me move, e eu digo essa resposta que me move, que eu deixo para a posteridade, para a minha existência, porque os gregos antigos tinham um aspecto que eu acho muito fundamental destacar. Né? Lá na Grécia Antiga, em Atenas, na cidade-estado de Atenas, na e Atenas, havia uns, uns cidadãos, <risos> e eram homens, infelizmente, né? Cida, que tinham 20 anos de idade pertenciam a determinadas classes sociais. E é interessante que esses homens, quando eles participavam da Ágora, na praça pública, na Eclésia, e eles se pronunciavam diante dessa Eclésia, utilizando os seus direitos políticos, eles queriam eternizar, imortalizar-se diante dessa Eclésia, diante dessa, dessa praça pública, dessa, dessa Ágora. Até é interessante... Não quero me alongar muito nesse nesse aspecto que me move, mas quando esse cidadão olia é para casa, o oikos que é a chamada unidade doméstica, até é interessante, né, professor Clailton Cida, que oikos dá origem ao termo à palavra economia. No oikos, na unidade doméstica, ele era apenas um indivíduo fazia suas necessidades fisiológicas, ele tinha relações com a sua mulher, relações com seus filhos. Ele exercia uma força, uma ameaça, um poder físico diante dos seus servos, dos seus escravos. E é interessante que, quando a gente faz um comparativo do EICS para a Ágora, ou seja, da Unidade Doméstica para a Praça Pública, isso é interessante, Clailton, professor Clailton, porque, às vezes, quando a gente fala de, da política no Brasil, né, essa mistura né, de pessoas que não sabem identificar o que é público e o que é privado. Mas, voltando, no OICOS, na unidade doméstica, ele é apenas um indivíduo, ele faz suas necessidades fisiológicas. Lá é uma relação vertical, a relação vertical que ele tem com como ele homem naquela naquela naquele contexto histórico com a sua mulher com os seus filhos então ele exerce o poder paterno para com seus escravos seus servos ele exerce o seu poder despótico através da força violência ameaça só quando ele coloca o pé para fora e aí perceba não é é uma relação Vertical, uma relação entre desiguais. Quando ele coloca o pé para fora, ele vai se deslocando para a ágora, para a praça pública, para falar com os iguais, é uma relação horizontal. E quando ele começa a falar através da oralidade, usar os instrumentos, professor Cláudio, o da oratória e os instrumentos da retórica e da eloquência, ele está falando entre iguais, não uma relação vertical, uma relação horizontal. E olha que coisa interessante. Ele, quando se pronuncia diante da Eclésia, dessa Assembleia de Cidadãos, ele quer se mortalizar diante deles. Ele quer propor algo para o futuro, para o destino da cidade está dele. Talvez o meu, o meu objetivo como cidadão, como sujeito, ou a tentativa de ser um sujeito na história... É nesse sentido, de se mortalizar. Né? Então, é interessante que eu resgato esse, esse momento histórico, quer dizer, momento histórico, né? essa história grega, né? um cidadão ateniense comum, que se pronunciava diante da Eclésia, se pronunciava diante da Assembleia dos Cidadãos. E aí, só para finalizar, que o termo idiota, ou idioter, na Grécia Antiga, em Atenas, é aquele sujeito que não queria participar dos interesses da cidade-estado, que não queria participar dos destinos da cidade-estado. E aí ele é personificado como um insignificante, um relevante, aquele que não deixa rastros da sua existência para a posteridade. Então, é nesse sentido que eu não quero ser né, com a um idioteiro. Né? <risos> Muito bom. Muito bom. É, José Renato, é... Nessa esfera pública, né, a gente incorpora diversas identidades, mas eu gostaria de saber como é que José Renato define José Renato. Quem é você? Nossa! As é... perguntas são difíceis. É, não tem, não tem. Obrigado pela pergunta, eu acho interessante a gente fazer debates nesse sentido. Até faço terapia já faz algum tempo <risos> para tentar me conhecer também. Né? Quem é José Renato? Um sujeito multifacetado, um sujeito complexo, um sujeito cheio de defeitos, cheio de vícios também. É, um sujeito também dotado de muitas potencialidades. Até hoje eu comentei com os alunos. Afinal... Nós somos seres sociáveis, nós como seres humanos? Somos seres sociáveis, somos seres politizados ou não? Ou somos animus né? não pronunciei de forma correta aqui o latim, né? ânimos dominandi. Ou seja, seres com tendência a dominar os outros, a ter desejo pelo poder. Eu acho que eu sou animal social, eu sou animal político. Eu gosto de me socializar, eu gosto de me politizar, eu gosto de me congregar a outros seres humanos, homens, mulheres, pessoas das mais diversas etnias. Eu imagino quando dizia Aristóteles que nós temos tendência extinta à sociabilidade e à politicidade e que ele diferenciava, né? Dos deuses, quando ele dizia na, na obra política, diferenciando dos deuses, porque os deuses podem ficar eternamente sozinhos, solitários, sem ter relações sociais, relações políticas com outras pessoas. E aí ele se referia às bestas, né? Diferenciando dos seres humanos, né? Também não, não tem predisposição, não tem instinto de sociabilidade, de politicidade. Enfim, eu acho que o José Renato tem tendência, tem instinto, tem predisposição à sociabilidade, à politicidade. É, e também acho que <risos> é interessante sua pergunta, Cláudio, porque eu sou um, um existencialista também, eu sou um leitor de Nietzsche, sou um leitor de Schopenhauer, são autores pessimistas em relação às, às relações sociais, às relações políticas. Mas é interessante que, por mais que eu seja um autor e escritor sobre tragédias, eu percebo que o que me extinga como ser humano, como ser social, como ser político é ter essas relações. Hoje até um colega é, me perguntou o que, que você acha da minha relação com os demais colegas da universidade. E, e fiz uma brincadeira com ele, fazendo um comparativo, o professor Clailton. Sim, <risos> em relação ao filme Poderoso Chefão 1, que eu assisti, eu acho que pela milésima vez. O sujeito é estourado, cara. O sujeito é estourado. Ele é um Sony no Poderoso Chefão 1 que tem aquele final, aquele destino trágico. né? E eu disse para ele, cara, a gente precisa diminuir a nossa intensidade nas nossas relações sociais, nas nossas relações políticas. As redes sociais hoje, elas fervilham né, de, de paixões, de temperos, de ingredientes que nos fazem acender assim, paixões, né, a, a ter rivalidades, a se posicionar num político X, político Y, político Z, e isso infelizmente, vai, vai enfraquecendo né, esse tecido, que eu acho que, eu, que foi até a primeira pergunta que vocês me fizeram, né? o que move nós como sociedade, como seres sociais ou como seres políticos? É, o senhor falando, eu lembrei de, uma, de um pensamento do Shakespeare, que diz que é mais fácil a gente conseguir o que a gente quer com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Eu acredito nisso. Professor José Renato, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito, maravilha. Só perguntas instigantes. Em é, 1998 eu iniciei minha graduação no curso de Relações Internacionais na PUC em São Paulo. É, fiz então durante um período de quatro anos. Continuei sendo um filho da PUC, sou um filho da PUC, né? É, fiz meu mestrado, meu doutorado em ciências sociais, embora tinha feito, então, a minha graduação em relações internacionais. Desde lá, no ano de 1999, ou seja, no meu segundo ano da graduação, me interessei por estudo de Shakespeare, como você acabou de se referir. Eu assisti uma palestra do professor Miguel Wadishai, um professor da sociologia, que tinha sido orientado né, pelo Gabriel Cohen. Interessante que o Gabriel Cohen é um dos maiores especialistas, eu acredito, no Brasil, de Max Weber. E ele já fazia já orientações nesse sentido, né, de envolver arte e política. Bom, enfim... No ano de 99 eu comecei a fazer essa pesquisa sobre a peça Ricardo III. Até interessante que eu memorizei a, o solilóquio inicial da peça. Vou aqui só falar rapidamente, para não tomar o tempo de vocês e também do no nosso ouvinte. Né? E agora o inverno, de nosso desgosto, fez-se verão glorioso, graças ao sol de York. E é interessante. Que nesse início da fala do Duque de Gloucester, que vai se tornar o Ricardo III, ele retrata a Guerra das Duas Rosas, que acontece na Inglaterra, e o Shakespeare, inspirado nesse conflito das guerras históricas que aconteceram na Inglaterra, ele retrata nessa peça em especial. O Shakespeare escreveu duas tetralogias da, da Guerra das Duas Rosas, né? É... As três peças, Henrique VI e depois o Ricardo III, e depois a segunda tetralogia, as três peças do Henrique IV e Henrique V, que é o rei-herói. Né? Fiz uma pesquisa aprofundada sobre o Ricardo III, que se tornou um objeto de estudo na minha dissertação de mestrado, envolvendo, então, arte, política, relações internacionais, teoria política, essa questão do desejo de poder, ânimos dominante. Na tese de doutorado, depois de dois anos que eu tinha concluído o meu mestrado, comecei a falar sobre um outro Ricardo que tinha sido objeto também, é, objeto e também uma escrita da peça de Shakespeareanas, dos, dos dramas históricos Shakespeare, Shakespeareanos, nove dramas históricos Shakespeareanos, que foi o Ricardo II. Ricardo II, que foi o último rei plantageneta da da dinastia plantageneta na Inglaterra, Shakespeare, então, retrata um rei que quer se manter no poder através dos arcanjos, dos querubins, é, de outras entidades angelicais. Imaginava ele que seria mantido ali por esse motivo, por ser reconhecido e ter recebido o óleo, a unção real. E, e aí... E na também a tese de doutorado sobre a, sobre a doutrina jurídica divina dos reis, né? Que é uma, é uma doutrina que já era nascedora na realidade na antiguidade tardia nos povos asiáticos, na Síria, entre outros povos, mas que depois, na Idade Moderna, da, de, da Idade Média para a Idade Moderna, os os europeus, né, as dinastias europeias, tentaram se apropriar desse, dessa doutrina. Né? Finalizei meu doutorado, dava aula em instituições particulares do ensino superior no estado de São Paulo, na cidade de Bauru, na cidade de Botucatu. abri um concurso aqui para a Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2009, no um curso de relações internacionais. O curso estava no seu nascedor, em 2009, no segundo semestre. Foi um vestibular de inverno. Então, era um vestibular é, extraordinário, vamos dizer assim, né, fora do normal, fora do comum. Prestei esse concurso, fui o único candidato, fui aprovado. Foi uma felicidade a mudança né, do estado de São Paulo, com 29 anos, para cá, para a cidade de Santa Maria. E, então, iniciei meu. A minha, a minha vinda né? e a minha, minha participação aqui no curso de Relações Internacionais na Universidade de Santa Maria, já a partir do ano de 2009. Já são 13 anos, então, na Universidade de Santa Maria. Né? É até interessante destacar a Cida, professor Clayuto, que eu já conheço desde 2013, desde 2014, era um curso no seu lacedor, um curso cheio de dificuldades, um curso que tinha... É, ainda não a, a, a não vinda né, de professores, doutores, então teve também discussões, debates dentro do departamento para a vinda de, de professores nesta área epistêmica, né, de relações internacionais. Meus caros ouvintes, não foi fácil, não foi fácil esses 13 anos, né? Eu fui coordenador, as duas primeiras turmas, 2009, a turma de 2009, primeira e segunda turma, né? 2009-2010, eu selecionei 10 disciplinas para as duas turmas. Imagine, imagine você selecionar 10 das 14 disciplinas específicas para a mesma turma. Nossa! Eu me lembro nesses casos do, do slogan da, da TV Futura, né? A, a aventura do conhecimento, né? <risos> Eu, partic... Eu, Eu participei também de algumas de algum de um, do, do credenciamento de um curso, né? No início da carreira e realmente é um desafio muito grande, né? Mas hoje o curso está consolidado, sem dúvida alguma, né? reconhecido já. É, José Renato, na, recentemente na, na feira do livro você lançou um livro, né, A Tragédia da Política, Relações Internacionais. Nos fale um pouco sobre essa obra. Obrigado pela pergunta, é, perguntas muito boas e novamente agradeço pelo convite. É, o livro, então, ele foi, elecio... é, foi escrito, né? eu na realidade eu organizei um livro de vários autores é, ele foi gestado ao longo de cinco seis anos é, foi pela editora Apres a ideia então era era básica né era pensar as relações internacionais ou pensar a política internacional a partir dos seus personagens históricos Claro, há muita discussão, tanto do ponto de vista da história tradicional, da história nos seus novos métodos, nos seus novos instrumentos de, de ensino, de aprendizagem, é, de como ensinar a história, não só pensada a partir dos reis, dos seus governantes. Mas é claro, eu vou ter essa perspectiva de dispensar pensar a história dos seus governantes, num ciclo de ascensão e queda. Num ciclo de ascensão e queda. Ou seja, no momento que ele chega ao poder e no momento que ele começa a passar por dificuldades, por desafios, na tentativa de manutenção e no momento, evidentemente, da queda. Então, o livro ele retrata alguns governantes tanto do período medieval e do período moderno. O objetivo também é continuar tratando de governantes no período contemporâneo. Então, por exemplo, eu escrevi a respeito do rei Ricardo II, que foi um objeto da minha, da minha tese de doutorado. Até interessante que, Sida, ouvintes, Clayuto, eu faço aqui uma apresentação e eu lembro uma frase, como você disse muito bem também, uma frase de Shakespeare, aquela frase também uma das mais icônicas, emblemáticas de Shakespeare. Não temeis a grandeza, alguns nascem grandes, alguns conseguem a grandeza, a alguns a grandeza lhe, lhes é imposta e a outros a, a grandeza lhes fica grande. Então, foi mais ou menos nessa perspectiva que eu trabalhei e organizar esse livro. Pensando também naquela perspectiva que o Maquiavel, o Novo Príncipe, trata, né? sobre a roda da fortuna. Né? Ela pode ser favorável a alguns em determinados momentos, e desfavorável a outros em outros momentos. Mas eu trato do, da ruína do rei Ricardo II, professor Reginaldo Pérez, professor das ciências sociais, ele trata dos fundadores, dos federalistas, né, nos Estados Unidos. Tivemos também o Japão de Meiji, o Imperador das Luzes. Né, de como que o Japão se reconstrói e se reconfigura na metade do século XIX, para se tornar um Japão imperialista, né, no século XX. E até hoje, o né, Cida, ouvintes, o Japão tem essa rivalidade com a China, né? uma das grandes potências hoje, no século XXI. O Júnior Ivan Borscheid, que foi professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, foi aluno do curso de Relações Internacionais, ele trata a respeito de um personagem aqui da América do Sul, o Francisco Solano Lopes, que é um personagem também bastante emblemático, no século XIX. Século ele trata... E o que é interessante nesse livro acho interessante, nós vamos desenvolvendo desde a origem dele como, como pessoa, como indivíduo, até ele se tornar o, a figura política de destaque nessa sociedade. O Movamed Ali no Egito, né, no século XVIII até o século XIX. E por fim, o livro encerra com um personagem brasileiro que não poderia faltar né, José Bonifácio de Andrade Silva, né, que para muitos é considerado é, o patriarca da nossa independência, né? E a gente não pode esquecer, né? Hoje estamos no ano de 2022, estamos completando 200 anos da nossa da nossa independência, né? É, pode ser um momento considerado especial para a história do Brasil, eu considero um momento especial para a história do Brasil, mas é bom a gente perguntar ah, o que, que mudamos de lá para cá, né? Hum. Professor, como é que o senhor enxerga essa questão dos imigrantes no, pelo mundo? É, eu acho que é bom ressaltar né, o grande evento agora de 2022, né? Que é a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? é uma guerra que tem causado um grande número de refugiados, talvez o maior, talvez não, o maior número de refugiados na Europa, né? destaque, novamente, repito, Eita. na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial. É, até aqui, para trazer números meus exatos, né? das minhas anotações por aqui, né? são 6,8, quase 7 milhões de refugiados da Ucrânia, né, para os países europeus, o Europa Ocidental, e muito em especial, né, muitos, em uma, Polônia, né, em uma Polônia. Então, é um assunto muito delicado, um assunto muito sensível na política internacional, nas relações internacionais. É uma das grandes agendas das relações internacionais, agora no século 21. Muitos estudiosos eh, têm tratado desse tema, com muito, mais, com muito mais profundidade. É até interessante, Sida, ouvintes, Clayuto, é, só para vocês terem uma ideia, essa crise, essa guerra, esse conflito na, entre a Ucrânia e a Rússia, então, como eu acabei de dizer, quase 7 milhões de refugiados, ou seja, de pessoas, na realidade, de mulheres, crianças, idosos, que saíram da Ucrânia, e se deslocaram para os países da Europa Ocidental, e o que é mais pertinente destacar são quase 15 milhões, porque há muitos migrantes internos dentro da própria Ucrânia que saem das suas casas e internamente dentro da própria Ucrânia ali, ali permanece. Então o número está girando em torno de 15 milhões, 15 milhões. Né, é, entre entre ucranianos nesse conflito, que é o, o grande mote, né, o grande evento de 2022, infelizmente. Né? A conversa está fluindo muito bem, como sempre no TEMOV, mas o Jean e a Luísa nos cobram um pequeno intervalo. Não abandone a nossa audiência, nós já voltamos. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou a rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Boer Adaime, e com o professor reitor de graduação, professor Jerônimo Tibuch. O Temóvel é um programa de troca de conversas, troca de ideias, com entrevistas sobre assuntos relevantes na educação básica. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Sem dúvida alguma, professor José Renato, a guerra na Ucrânia tem, tem impactado muito, né? não só essa questão das imigrações, mas da geopolítica mundial, estamos aí também com a possibilidade de uma crise de abastecimento de alimentos, né, sanções econômicas. Mas é, hoje a gente tem talvez cerca de 80 milhões de refugiados no mundo. né? Você acha que o olhar mundial é diferente com relação a esses refugiados ucranianos do que refugiados do Senegal, Haiti, Somália, Venezuela, né? principalmente a visão europeia acerca disso. Sim, sem sombra de dúvida. Há uma distinção é, muito clara né? daquele que é europeu, daquele que é ucraniano, que vai para o um país da própria Europa, para aquele que é sírio, para aquele que é venezuelano, que vem para aqui, para o Brasil, ou para outros países da América Latina, ou mesmo boliviano, ou, ou que não foge porque que está acontecendo algum conflito. Né? Ele sai do seu país de origem, porque ele quer uma nova oportunidade, ele busca uma nova esperança. E, de fato, aquele que, que sai, por exemplo, da África, da América Latina, ou mesmo do México, indo para os Estados Unidos, ele não é tratado da mesma forma como nós temos visto agora em relação ao Ucraniano, em relação a, a outros migrantes, né? A outros refugiados. Parece que, Clayuto, eu digo de uma forma assim, assim sem, sem medo, sem receio de ser julgado, porque eu vou falar agora, né? O ucraniano, o loiro de olho azul, ele é muito mais bonito, né? <risos> digo aqui com uma certa ironia, com um certo sarcasmo, do que aquele que sai da África, que sai da América Latina. Ele é muito mais bem tratado do que aquele que sai na África. E é interessante, né, porque hoje eu até comentei com os alunos numa, na disciplina que eu leciono nessa terça-feira, disciplina que titularam instituições internacionais, a gente está falando sobre o papel das organizações internacionais, das instituições internacionais nos dias de hoje, e, e eu até destaquei para eles né, como que a globalização, que foi tão propagada né, nos anos 90, que traria tantos efeitos positivos para a sociedade mundial, se é que nós podemos chamar de sociedade mundial, ou comunidade internacional, é, não trouxe. Né? Na verdade, quando a gente começa a perceber a globalização hoje, o impacto da globalização hoje, no século 21, nesse ano 2022, eu trago três aspectos. Primeiro aspecto, ela causa simetrias. Ela tem impactos positivos e negativos de diferentes formas para os países. Para os países desenvolvidos ela tem um determinado impacto, para os países é, ditos em desenvolvimento, outro impacto, e para os países periféricos, se a gente for utilizar um termo do um marxismo, é outro peso. Então, é uma simetria completamente, é, que é desigual, é diferente para os países. Né? Esse efeito tanto da globalização econômica que eu estou destacando aqui. O segundo aspecto é que as organizações internacionais, as instituições internacionais, elas caíram, elas estão em cheque. Perda de credibilidade, perda de legitimidade, muitas estão em cheque, muitas já receberam certidões de óbito, há algum tempo, Mercosul sobrevive por a para eles, né? O próprio atual governo já disse que não daria destaque, não teria interesse é, em manter uma política externa favorável ao Mercosul e entre outras políticas multilaterais em termos de América do Sul, a gente pode perceber isso ao longo desses desse ano, desses anos, né? Desse de, desse atual desse atual governo. Interessante também que até a União Europeia muitas vezes passa, como passou né, pelo Brexit, né, um país relevante como o país, né, né, a união entre os países ali que formam a Grã-Bretanha, que saíram né, da, do Bre a partir do Brexit da União Europeia, que causaram um certo cheque né, na própria União Europeia. E a tentativa de vários grupos de extrema-direita na, na própria Europa que questionam a própria União Europeia, né, nós tivemos agora há pouco tempo a eleição na França, em que Marine Le Pen questionava, né, a manutenção da França, embora fez um discurso muito maquiado, né, a, a extrema-direita, né, a onda populista né, que vem pululando em toda a Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, fazem, às vezes, discursos maquiados. Né, que é interessante a gente ver e perceber esse movimento. E o terceiro movimento da globalização, Sida, Clarínio e ouvintes, é relativo à onda de populismo, à onda de nacionalismo, que voltou com força, muita força, em todo mundo, em todo mundo. Então, até é interessante relembrar o professor né, o Celso Laffer, que ele dizia, em relação à globalização, as forças centrípedas, ou seja, que são a favor da globalização, a favor do cosmopolitismo, dos bens públicos globais, que nós temos que resolver a pandemia de que forma? De forma global. As questões climáticas, de forma global, não adianta a União Europeia insistir em tentar resolver, em termos de Europa, as questões climáticas se a América Latina, os Estados Unidos, a China e outros países têm um outro posicionamento. Na verdade, são bens públicos globais. As questões econômicas financeiras são bens públicos globais. A gente não pode resolver as, as crises cíclicas do capitalismo se alguns países têm um determinado posicionamento. Então, a necessidade de ter o quê? De instituições internacionais, organizações internacionais multilaterais, ou seja, bens públicos globais, em que todos os países possam estabelecer comuns acordos. Então, essa, essa perspectiva das relações internacionais, eu acho que é muito interessante para o século XXI, do cosmopolitismo, de começarmos a pensar que nós não somos, não somos parte de um, de um Estado, de uma nação. Clanilton, Sida, ouvintes, nós somos parte de um gênero humano. Sem dúvida alguma, né? essas ondas nacionalistas, populistas, né? fragmentam. Né? as relações internacionais, ao nível de criarem fantasmas como globalismo, né, como é, uma ameaça cultural às soberanias. né, A conversa está indo para um caminho muito interessante da geopolítica internacional. Precisamos continuar nesse assunto das ondas neoconservadoras. O que, que o senhor atribui essa esse crescente de retrocesso pelo mundo inteiro? né? O que, que eu posso perceber nesse, nesse movimento, que não é um movimento nacional, como já tinha dito anteriormente, é um movimento internacional. Ele ocorreu nos Estados Unidos e ocorre nos Estados Unidos. O Partido Republicano... Ele, a partir do, do Donald Trump, ele, ele, ele, é, ele comunga dessa ideia. Nós podemos perceber esse movimento também na Europa. E até, nos casos, eu destaco que coisa emblemática, que coisa sinistra. Como que parece que esse momento que nós estamos vivendo, ele muito se assemelha à década de 30, à década de 30 na Europa? Aos anos 30 na Europa, no século XX. E que, se formos lembrar, a década de 30, no século XX, na Europa, nós tivemos a ascensão de Hitler em 1933, o fracasso da Liga das Nações ao não coibir os movimentos de intervenção, tudo da Itália, da própria Alemanha, é, re, revisitando ou revisitando não, revisionando o próprio Tratado de Versalhes, né, e revisionando o próprio Tratado de Versalhes, né, que tinha sido é, um fato, um episódio após a Primeira Guerra Mundial. Eu acho importante a gente destacar que esse movimento de movimento reacionário que acontece em todo mundo, de extrema direita em todo mundo, ele está ligado ao nacionalismo, ele tá ligado a movimentos populistas, ele tá ligado a uma insatisfação da própria, e aí eu digo de forma muito clara, a classe média em relação ao desemprego, em relação a, a grandes mudanças, né? Clayton, Cid, ouvintes, é, em relação a temas chamados de temas tabu, tabus, né? A, a questão do casamento, a questão dos negros, a questão também relativa ao que é chamado de temas tabus, né? homossexualidade, entre outros temas, que a gente percebe, até, eu acho que é uma discussão que é, deveria ser muito mais avançada, muito mais discutida, de confundir o movimento conservador com o movimento reacionário. É claro que o movimento conservador no Brasil ele ganhou contornos assim, muito complicados. Né? O que é chamado de conservadorismo no Brasil não é chamado de conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra. Inglaterra onde é onde é o berço do, do conservadorismo. O o ser reacionário, ele, na verdade, ele quer o desejo daquilo que ele considera tempos áureos, né? tempos formidáveis da história de um determinado país. Por exemplo, quando uma, uma pessoa, um grupo de pessoas dizem: Ah, queremos o retorno da ditadura militar. Isso é, é, ser um, é um comportamento reacionário, que aquele momento eu acreditava, ah, aquele momento. Todos nós éramos felizes. Naquele momento, o Brasil era muito bom. Não tinha esse, esses temas, esses assuntos que agora são trabalhados. Né? E aí, né, Sida, Clayuto, Vintes, é, esse resgate, né? quer dizer, resgate não, é, esse resgate né, de coisas que eles acreditavam, imaginavam, que eram bons tempos que o Brasil tinha. Né? E, e aí fica essa criação também... né do que o que é progressista, do que é novo, como uma coisa ruim. Uhum. Que não é vantajosa para a sociedade, desculpe. Nessa, nessa onda né, desse ultraconservadorismo com relação aos costumes, principalmente, né, e essa mistura da religião com política, e além disso, essas, esses esse reacionarismo autoritário né, que vincula a ordem e a segurança aos regimes autoritários, às ditaduras, você acha que as democracias, os estados democráticos no mundo est estão em risco? Sem sombra de dúvida, né, Clayuto Fido, Muitos livros né, têm sido escritos por diversos cientistas sociais, cientistas políticos, com essa preocupação. A eleição desse ano né, no Brasil ela está sob certo risco, está sob certo risco, para não dizer de uma outra forma, né, mas está sob certo risco, quando você fica dizendo sobre a a unha eletrônica, se ela é confiável ou se não, ela não é confiável. Então, isso já coloca em xeque se o sistema político eleitoral ele é confiável e se o resultado da, do sistema político eleitoral será confiável. E aí, a gente mais ou menos pensa naquela perspectiva, como aconteceu nos Estados Unidos, após a derrota de Trump, em que ele questiona né, o, o resultado da eleição, aquilo que foi o que é aquele país que é chamado, né, do modelo da democracia representativa, né, no mundo, então a, aquela invasão na White House de fato foi um um ponto crítico né, na própria história norte-americana e até a própria justiça norte-americana, que por mim algumas figuras que estiveram presentes naquele, naquele episódio, mas aliviaram em relação ao próprio, ao próprio presidente Trump. Então, eu, eu, tenho, eu vejo uma, um certo pessimismo que, que vai acontecer no Brasil neste ano de 2022. Né? É, muitos discursos que aconteceram nos Estados Unidos é, estão se repetindo com uma certa frequência desde o ano passado e neste ano no Brasil, agora em 2022, pelo atual presidente da República, pelos seus próprios correligionários, seus próprios apoiadores. Democracia no mundo ela está em risco. É, a gente agora já, já coloca também, e isso tem sido colocado principalmente pela extrema-direita, no mundo todo, né? democracia que nós queremos, né? Isso tem sido colocado em xeque também né? essa democracia representativa que muitas vezes ela é questionada, será que ela nos representa de fato? E, e a gente poderia também sofisticar a, a nossa análise que a democracia representativa ela está atuando em três em três aspectos que eu acho que tem que ser ampliados no Brasil e no mundo, né? Essa democracia representativa no qual há o processo seletivo, nós Escolhemos os nossos representantes no legislativo e também no executivo, né, seja na esfera municipal, estadual ou federal. A democracia participativa, que eu acho que é um aspecto importante, que lembramos, em termos de Brasil, através do plebiscito, entre outros instrumentos, que a, a população, ou melhor, o cidadão possa participar de uma forma mais ativa, mais é, ativa associações, entre outros grupos, e que no, na esfera do município nós podemos participar de, de uma forma mais, muito mais incisiva. E aí eu destaco nessa democracia participativa a questão do pacto federativo, da gente relembrar, rediscutir o pacto federativo, dos nossos municípios, dos nossos estados, e principalmente a pandemia, né, Sida. Clayuto, ela nos trouxe esse aspecto de começarmos a nos preocupar com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso Estado, com aqueles que estão ao, ao, ao nosso redor. Então, novamente, retornar a discutir, retornar não, discutir o impacto federativo, porque eu acho que aqui o Brasil tem um federalismo muito centrífugo. O que, que significa um federalismo centrífugo? É muito concentrado na União Aí os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, o nosso governador precisa da... muito de Brasília. Nós precisávamos rediscutir o nosso pacto federativo. Nunca quero que seja similar o que acontece nos Estados Unidos com é um o federalismo centrípeto. É, eu o federalismo centrípeto é o nosso O federalismo centrífugo é norte-americano Ou seja, o centrífugo então Que o, os entes federativos Tomam decisões mais concretas Em relação à sua cidade, ao seu município à sua região né? Então, desculpe aqui só devolvendo <risos> Melhorando aqui a minha, a minha fala O federalismo centrípeto é o brasileiro Onde tem concentração hum. na União e o um centrífugo, na realidade, ele, ele, na verdade, ele dá aos entes federativos maior o poder de decisão, o que foi o que aconteceu na pandemia, né, Cleiton? É, mas, de fato, a, a Constituição de 88 já visava essa descentralização. Né? Ah, será que a pandemia e as atitudes do governo federal, né colocando em xeque governadores e prefeitos, com relação às atitudes e culpando né, pelos pelas mazelas econômicas advindas né, da pandemia. E hoje mesmo o governo federal colocando a culpa nos governadores acerca do preço dos combustíveis, né, do ICMS. Será que isso não está impulsionando um pouco esse federalismo centrípeto? Eu acho que sim. É, até corrigindo, então, centrífugo, né? Ah, que centrífugo. ele dá uma, é, centrífugo. Que ele dá então uma que daria, né, maior autonomia aos entes federativos. Eu hum. acho que é nesse sentido. Acho que que escancarou esse aspecto a pandemia. A própria fala do, do presidente Bolsonaro escancarou esse esse ponto, né, dos dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, tomarem desse, da, as suas decisões do ponto de vista regional, do ponto de vista municipal, para os países. Clarilton, Siga, ouvintes, é um país continental. Não tem como... Eu digo, eu digo isso, embora tenha 43 anos de idade, vou completar 44, lá em novembro, lendo muito, estudando muito, pesquisando muito, não tem como resolver questões locais, questões regionais, a, a médio e longo prazo. Escrevi esses dias agora no Diário de Santa Maria a respeito da diferença entre um político e um estadista, né? que o político pensa na próxima eleição, o estadista pensa na próxima geração. Uhum. Nós precisamos ter mais estadistas do que políticos, né? Ou seja, pensando na próxima geração, isso a médio e longo prazo. O que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações? E não ficar pensando o que meu partido político acho que é melhor, o que eu faço para me manter nesse cargo por alguns anos, depois passar para o meu filho, para o meu neto. Infelizmente, Clailton, Sida, ouvintes, a nossa classe política. Eu precisava ser renovada nesse nesse aspecto nessa mentalidade mas só para finalizar acho que é importante destacar que essa discussão no pacto federativo é um ponto importante é um ponto importante para pensarmos em termos do Brasil eu eu concluí após estudos pesquisas até algumas situações que eu tenho vivenciado e principalmente a partir do, dessa questão da pandemia nós temos que voltar o nosso olhar. Claro, temos que ter o nosso olhar por nacional, por internacional. Eu sou das relações internacionais. Mas a nossa ação prática, a nossa ação concreta, enquanto cidadão, acho que tem que restabelecer que foi a minha fala inicial, Cidra, a nossa cidade estado a nossa cidade, o nosso município, o que nós podemos fazer para o nosso município. Sim, e continuando na questão do Brasil, como o senhor enxerga o Brasil no cenário internacional no âmbito da educação e das relações exteriores? Interessante, né? A gente tem que resolver muitas questões internas. Para uma melhor inserção do Brasil, e para que possamos sentar na mesa das grandes potências, nós precisamos resolver os nossos entraves internos. O Brasil é um país de grande disparidade de renda. Nós temos uma desigualdade de renda, uma desigualdade de, de oportunidade é, entre poucos países no mundo. Nós precisamos resolver esse entrave, esse entrave interno. para uma, então, uma melhor inserção interna do Brasil, nós precisamos precisamos resolver essas questões internas. A educação é um outro entrave que nós temos que é muito grave, né? Nós tivemos agora esse, esse período de pandemia que aumentou o déficit educacional e muito dos nossos alunos da educação básica. Nós estamos com uma grande evasão de alunos e alunos do ensino médio. Infelizmente, Clayton, Sida, ainda as nossas principais universidades, nível federal, nível estadual, mesmo particulares, ainda não estão no ranking das 100 melhores universidades do mundo. A universidade que melhor se aproxima desse ranking, é das melhores universidades do mundo, a Universidade de São Paulo, ainda não se localiza entre as 100 principais universidades do mundo. Nós precisamos melhorar a posição das nossas universidades, principalmente federais, é, em termos de inserção no mundo. Você vê a notícia de hoje, de manhã, no diário de Santa Maria, a diminuição dos gastos, dos investimentos. Nem vou falar gastos, vou, vou melhorar minha frase. A diminuição dos investimentos na educação superior. No Brasil se discutiu se deve se cobrar ou não alunos e alunas a estarem no ensino superior em instituições federais, cobrar mensalidade, cobrar mensalidade dos alunos, alunas no ensino superior nas instituições federais, olha os discursos que são repetidos e propagados, né, por esses por esses grupos, por esses setores. Então veja, se a gente não repetir as boas fórmulas de países que foram bem-sucedidos e que estão bem-sucedidos no mundo, como a Coreia do Sul, que tem os melhores profissionais, porque houve investimento do governo da Coreia do Sul na educação básica, e aí modificando um pouco da estratégia que foi no Brasil, que houve maiores investimentos na educação superior e não na educação básica. Na Coreia do Sul, não. Fizeram investi grandes investimentos na educação básica Trouxe bons profissionais com bons salários na educação básica, melhorando a qualidade dos alunos na educação básica. E foi uma forma que foi muito bem sucedida. Na China. China, que a partir do Deng Xiaoping, em 1979, cresceu mais de dois dígitos ao longo de diversas décadas. Em breve, vai ultrapassar o PIB norte-americano, vai se transformar na principal potência econômica mundial, população com bilhões, né? o governo fica preocupado no seguinte sentido. Olha, existe uma métrica, existem dados de que a cada X, mil e tantos, 100 mil, 200 mil, não sei agora o número exato, vai ter um gênio vai ter um superdotado na nossa população. Se nós temos uma população gigantesca, nós vamos ter diversos superdotados aqui nesse país. Então, nós temos que identificar nesse, nesse país quem são os superdotados. E a partir do momento que identificarmos quem são esses superdotados, vamos colocá-los no ensino superior e vamos colocar nos cargos gerenciais das principais empresas nossas e no governo. A cada ano, Clarilton, Cida, e ouvintes, nós perdemos os nossos Moses, os nossos Bentowens, os nossos Einsteins. nós vamos perdendo, nós vendo isso. Sem dúvida, professor José Renato, nós estamos nos encaminhando para o final, nosso tempo, a conversa está ótima, mas nosso tempo se encerra com muita brevidade, então temos ainda... Dois minutos para as suas últimas palavras e as despedidas. Maravilha, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz com esse convite, eu fico é, é, comovido aqui né, de, de conversarmos sobre esses diversos temas, são assuntos assim, que são primordiais, né, são essenciais é, para o Brasil, né, em termos de educação, na nossa inserção externa, é o momento que nós estamos vivendo agora, essa crise, esse conflito, essa guerra de 2022. Né? O Brasil é, como a Ucrânia e como a Rússia, é grande exportador de grãos, de minérios, né? de insumos agrícolas. É um momento de oportunidade. Claro, é um momento de crise também. Eu acho que esse outubro agora de 2022, nós temos que fazer uma, uma boa escolha, né? Temos que fazer uma boa escolha, temos que perceber que, infelizmente, como estamos andando, não está ok. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, professor José Renato. O TeMove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig, e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga do Centro de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Azolim. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Jean e direção de rádio, Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta